Olha a cor dessa água. Isso aqui é a tua tristeza. A minha tristeza são esses canhões que matam a lagoa de e noite. Canhões de esgoto. Da onde vem esse esgoto? Esse esgoto vem do Novo Cavaleiro. Essa é uma das fontes de esgoto fortes que tem dentro dessa lagoa. Aonde ele passa até a terra fica preta machada. Olha o mau cheiro. Olha só. Que tristeza. Que tristeza. Vai ser recuperado esgoto Da onde sai esgoto Vai sair fonte de água limpa Essa é a nossa grande esperança E nossa fé Nós acreditamos nisso Tô lá no barco Vem com você para ir daqui na ronda de carro é, São os lá São A lagoa agora tem mais. Aqui tá bom, por hoje você não vai soltar a lagoa de novo na canoa, não, tá bom.